mesmo amigas, e chegamos então ao fim, vamos lá fazer isto com calma reparem aqui puxamos porque nós estamos a refazer o V, lembram-se aquele V que nós tirámos do início que é este V que está aqui Portanto, este, este e este que está aqui, que agora vamos puxar aqui está e está feito está feito o remate invisível, reparem ele está aqui um bocadinho largo, mas nós vamos puxar. Estão a ver? Pronto. Tudo tem que ser ajeitadinho. E já está. Remate invisível. Perfeito. Reparem, não se vê praticamente nada. Aqui agora é muito simples. Este passa para este lado por baixo deste e depois vem aqui passar por baixo destes dois. Este é a mesma coisa. Um passa para um lado, outro passa para o outro. Isto é o normal do crochê. Né? A partir daqui já é o normal. Esta parte aqui é que era mais difícil.